Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui continuando com o nosso terceiro episódio de Cyberpunk. Lembrando que a gente tem dois vídeos no canal já de Cyberpunk 2077. Temos o primeira, a primeira hora da gameplay, começando o jogo jogando como nômade. E agora a gente está aqui numa missão lá nesse prédio aqui a gente roubar o nosso implante, né? Que talvez seja ele, que seja o responsável para aparecer o Kion Raves na nossa mente como Johnny Silverhand. Beleza, pessoal? Eu vou sentar aqui rapidinho, vou fazer aqui a movimentação que o jogo tá pedindo e vamos continuando. Eita, algumas horas depois, que legal. Que deu um time-lapse muito louco Quem ali. Quem desistiu do quê? o Yorinobu, Da vida boa, quis dizer. Uh, notícia antiga já, eu sei. Só tô pensando nisso tudo. Sei lá, pensa. Você tem tudo certo. Edinho, educação seus pais instalam os dedos e transformam metade do país num ermo nuclear. Mas em vez disso você tá lá, não foda-se. E aí? Faço o quê? Começo uma gangue. Dragões de aço ou cararro a quatro? Tudo ao perdido na família. Compro um Rio Skin para pagar de líder da gangue por alguns anos. Para quê? Bom, temos mais uma vez, como eu disse no vídeo passado, temos aí a escolha exclusiva de Nômade. Você não fez a mesma coisa com os Valentinos E Nômade talvez ele quisesse abalar o sistema Vou colocar isso aqui que é uma escolha sistema. de Nômade então, Talvez possa mudar, mudar alguma coisa é na história E eu quero muito explorar essas família. partes Beleza, pessoal? Não é grande, ovelha, né? Dá para dizer que sim Voltou de quatro. Rabo entre as pernas Rebelde de culo e rola Gringo do carajo Turista ou não ele acabou de passar na recepção. De volta aos negócios. Segurança da cobertura neutralizada. Perfeito. Vamos lá, vamos levantar. A gente agora vamos para a cobertura. Tempo todo? Tem Nobu Sobre Cato Tá falando do meu? Um, Cara, olha só que jogo lindo, sabe? velho. Sei. Meu Deus. Já tô é pe... de Talvez seja muito repetitivo falar isso nos vídeos, guys, mas na moral. você ainda não comprou Cyberpunk, compre, por favor. Esse jogo é realmente muito incrível. Acredito eu que ele vai melhorar cada vez mais com as atualizações e tudo mais. Lembrando que tem um vídeo exclusivo aí, pro pessoal que, que tava esperto. Tem um vídeo muito importante. Uh, mostrando uma mensagem escondida né, mostrar, no trailer de gameplay de lançamento tá então guys, confere o link aqui na descrição, Agora tem um link pra você assistir sabe? esse vídeo, com informação super exclusiva pra vocês não se esqueça também de viciar de, de, viciar, <risos> de visitar o site viciados.net é um portal de notícias uh, excelente notícias sobre tecnologia uh, gameplay um, filmes novas novas novas séries e tudo, animes, magas, Galera, e tudo mais animes mangás e tudo mais tudo botou. lá no site para vocês Sem mais chegadinho informação. com notícias excelentes beleza pessoal Precisa. e vamos agora roubar a parada lembrando-se que foi uma bela investigação foi uma coisa muito louca que a gente fez um, uma parada que a gente veio numa inteligência artificial usando um negócio chamado dr é muito louco eu vou mostrar mais a fundo na gameplay do game mas a gente aparentemente tem que hackear uma parada aqui. Tem que usar um interruptor. Tá na cama. Que, que top isso aqui, hein? Pronto. Lá para o cofre. Vamos para o cofre aqui rapidamente. Ops. É, guys. Logo tá seu chegando e deixa na hora, a gente rico. Agora. Vamos ficar rico, hein? Vamos ficar milionário. Sua vez, Bug. Dois segundos. Invadindo. Eita, pele, gás. na área. Não sei quem é. A equipe tá uma loucura. Todo mundo no 220. Não tô gostando. E Porra, o Yorinubu tá na cobertura. Putz. For, abre o cofre. Quase lá. Pronto! Aí Beleza, o cofre foi aberto. Vou pegar essa caixa aqui. Ah, vamos dar uma olhada. Helic intacto? Integridade do biocaco 100%. Parece que sim. Ótimo, simbora! Vamos largar esse agora, hein? A missão foi concluída aparentemente. Já, f... tá já finalizamos. Pegamos o a parada. Entrar, se Onde? Tenta pilar grande! Meu amigo, Caraca, tem como a gente se esconder dentro do pilar, velho? Atrás da televisão, Entramos. cara. Uau! Não nosso Porra, eu What sei the que the o não está está Deixa eu pensar um pouco, tá? Meu amigo, tá aquele lá, velho. Ele é muito potente, velho. Ele é resistente a muita coisa, mano. Meu, Meu não, amigo. é, Gaz. É, a gente Vai tá ferrado ver. se a gente tomar bala desse maluco, Eles já chegaram? Estão se aproximando da área de poço. O que eles estão falando, porra? Bug, quem tá vindo? Ah, não. Nem fudendo. Isso não tá acontecendo. Saburo Arasaka? O imperador? Mas outra lenda do caralho. Meu amigo. Que seja prova de é, guys. Nós vamos tomar na jabiraca aqui, hein, mano. Os caras aqui são ninja velho. o um imperador. Tem um robô muito louco ali, velho. Chamado Eden Smasher. Darasaka. Ixi, mano. Vai ser difícil isso aqui, hein. Olha que top, velho. O cara tá falando japonês e tá traduzindo pra português o em tempo real. o nossa, Nossa senhora, se ele tivesse visto a gente... Mas não viu. No até... Caralho, não creio. Sabura a saca. Meu eu amigo. Somos, somo, eu não me Cara japonês, né mano? Yuno, deve ser filho, talvez. Ou sei lá, neto. Adorei esse sistema de, de de legenda que eles fizeram com o japonês em específico. Muito interessante seus próprios palavras, não o que você que você sabe você fez? Você o que você fez? Você você fez? Você o que você fez? Você que você Você o que você você Maluco, eu tô vendo esse velho arrancar uma katana dali, e matar o maluco, na moral isso vai rolar, mano? Mas aquele robô saiu da sala, então se rolar uma treta aqui que a gente quebrar essa parede aqui a gente tá Eita, meu amigo. Eita, gás Eita, gás O tá morto, velho É aparente isso daí Eu quero Eu quero que isole o hotel Qual o motivo? Saburo Arasaka foi assassinado Código vermelho O código vermelho foi acionado no Compec Plaza Peço que permaneçam em seus quartos E sigam as instruções dos nossos funcionários Meu amigo, aquele robô lá dá um medo do caramba, velho Na moral, mano Aquele Cicord, tudo louco ok, ali. Mano, tem sangue ali, ó. Os caras, eles vão descobrir, velho. Tem um sangue ali no, no, na televisão, cara. Ali dá muito medo, velho gente daqui, agora Me dá um segundo Não temos um segundo, porra ah, Consegui uma coisa Pela janela Fora. O Samuro Arasaka Morreu Soltando a trava tá Deve ter uma lá. escada Escada... Ai, caralho Não, não, não, agora não E acharam! Ah, Puta bendito. que pariu Merda Porra, sério É, guys, parece Chiquito? que o bambu vai cair a folha aqui agora, hein? Consegue, Meu, olha o É, acho que eu já vi essa cena no trailer, mano. Olê, manito. Não vamos morrer. Se vier a batalha, vamos. Vamos descobrir ela aqui. Não deu. Fudeu Vamos lá Vamos lá Agora. Caramba, mano Ai, mierda Ai, porf Ojele, que Carajo Isto não é Jack, tu tá sangrando! Não te preocupas! Olha o Helic! Recipiente despressurizado! Integridade do chip! Em 94%! Porra, tá caindo! Xingados! Parker, liga pra ela! Vai falar que a maleta derreteu? Só liga! Vê! Só dá com o PEC no noticiário. Que merda tá pegando aí? Rolou um problema. A maleta refrigerada tá danificada. A integridade do chip tá... Check! 86%! 86% e caindo! Merda! Tá bom, me escuta. Só tem uma alternativa agora. O Um de vocês vai ter que colocar louco. o relic na porta neural. Caralho, tá falando sério? O relic não pode ser exposto. Precisa ficar num ambiente seguro. É agora que a gente vai instalar o relic, guys. Uh. Alguém tem que encarar. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jack, está tudo bem? Não sei, acho que não sinto nada diferente Quando você voltar, a gente tira o que Faz uma limpeza neural completa Mas vocês precisam sair dessa porra Desse lugar antes A gente tá Eita, tentando Eita, colocou nele, Doideu. A gente já chega aí Se prepara Sim Se... Mas é claro, Sr. Wells O erro está claro mesmo, caralho Onde O único jeito de pegar a gente pela recepção Olha, ele instalou nele próprio, mano. Será que ah, isso vai mudar sim. a história do jogo? Vamos, Vamos ver. no Delta daqui. O Peço que permaneçam em seus quartos e sigam vou roubar as bebidas porque eu não sou bobo, negais. A gente não tem armamento nenhum. Então a gente vai ter que matar eles, aparentemente. Deixa eu equipar isso aqui logo. Porque sem armas a gente não é nada, né, Estão Vamos pegar o nosso armamento. Pelo menos a gente tem uma coisa pra nos defender. Eu acho que eu vou ficar roubando essas bebidas aqui, porque elas devem ser super caras. Talvez a gente possa vender em algum momento do jogo, né? Vou conectar aqui pra ver se eu consigo acessar alguma coisa. Então vamos hackear novamente aquele sistema de hacker. Vamos fazer 5-5. Falha. Ah, 1 C E9 BD. Transferir Componente hackers rápido em comum. Ô oh, louco, que top! Conseguiu umas coisas bem interessantes aqui, guys. Que Eles podem te ver, É, tudo lindo. Nada diferente fora do normal. Bom, a ok. Porta por terraço Vá o elevador. Delicado, né? então, eu... O elevador, aparentemente, tem mais uma coisa ali pra gente verificar. Enquanto isso, vamos escanear o pessoal Pra ver o que que tá rolando Tem um cara ali, tem um outro cara lá na frente Sem problemas, eu vou passar por aqui Pro outro lado, justamente Ih, aqui Cuidado. tem uma grade, não consigo Bom que, Aparentemente tem uma câmera ali, né A gente pode hackear ela Vou tentar Hackear ela pra ver se eu consigo Ter mais acesso ao pessoal, né talvez Ter uma visão extra Das coisas que estão acontecendo Nessa região e, Tem alguma coisa falando por ali Não tem muita coisa Nesse aspecto Tem uma televisão ali eu Acredito que a gente pode Distrair os inimigos Para ele olhar lá E aí a gente consegue sair da câmera Acredito eu e entrar ele lugar ali É complicado Vamos tentar ficar aqui para ver se o inimigo ele, ele ignora um pouco O fato da gente estar existindo aqui né? A câmera, a câmera ela tem um arco ali em cima Já podemos observar Cara, é muito interessante que a cidade, ela realmente é muito viva, cara. Cada canto que a gente vai explorando é muito top isso daqui, guys. Meu amigo, o cara não viu a gente? Câmeras! Oxi. no Complek Plaza. Peço que permaneçam em seus quartos e sigam as instruções dos nossos funcionários. Bom, vou levar esse corpo para cá. Vou oh. dropar ele aqui. E estamos em combate, pessoal. É isso. Tentei fazer o um modo mais tranquilo aqui, mas não rolou. O modo de combate foi ligado. Temos um aqui Vamos matar ele Matou, pronto Foi de base Granada de luz Coisas aqui, algum item recebido, super exclusivo. Vou roubar os itens novamente. Sempre. Caramba, tem um maluco gritando comigo aqui, velho. Tem problemas. Uou. Uou! Eu vou tomar muito no Eu vou tomar muito no agora. Cara, tem uns caras muito overpowered. Eu acho que vai sim, mano. Meu amigo. Cara, esses caras aqui eles são mais... Mais... É, mais overpowered, mano. Eu vou pegar uma 12 aqui. Vou, já vou equipar aqui minha 12. Que eu sei que eu vou precisar. Vamos com uma 12, guys. Primeira vez usando a 12 no jogo, hein? Nossa senhora. Que arma potente, velho. Caramba. Meu amigo, top, hein, guys? Top pra caramba isso aqui, mano. Código vermelho funcionado, o bagulho tá doido aqui, mano. Cara, olha. O... Olha só o nível de detalhes, Ei, mano. mano aqui, vamos tentar hackear E vamos hackear Vai, vai, Temos aqui granada, né? Legal. Armas bem suficientes aqui, acredito eu. Mas eu vou explorar um pouco mais o mapa aqui, pegando o máximo de itens possível, que seja itens que talvez eu venda, né? Vamos ver. Vamos parar passar aqui tudo por fora. Vou recarregar minha 12, guys. Muito top isso aqui, mano. Verificando todos os andares. Nada ainda. Aqui também. Elevador, larga, beleza. O pessoal tá vindo atrás esse de mim aqui, vi. mano. Ah, procurou autoridade de Bom, guys, eu acho que eu vou matar esse maluco com 12, hein? Manos, inimigos estão alertas aqui agora e eu vou falar pra você, hein, mano. Esse cara aqui é brabo. Esse cara aqui é brabo. Foda-se, vamos lá. O jogo tem alguns bugzinhos, mas tá muito interessante, viu? Olha. Caramba, Brás. Cara, aqui tem uns coletes muito loucos, mano. Bom. Vamos ver aqui o... o nosso inventário. Podemos colocar algumas coisas interessantes aqui no nosso personagem. quesito de armas, eu acho que esse daqui é melhor, né? Então... A gente já altera ele ali. Vamos pegar essa daqui e já destruir ela. Vamos fazer para desmontagem da arma. E aí a gente já, já tem como desequipar a arma ali e jogar a outra arma para cima ali tranquilamente. Vou... Desmontar essa daqui novamente, a pistola Vou deixá-la aqui, porque a pistola Eu vou usar ela também como arma primária Aqui, acho que fica mais tranquilo Acesso rápido, a gente tem umas, umas granadas Temos vida Tem um cyberg aqui Super interessante Vamos lá então Tem alguns atributos aqui, mas depois a gente resolve essa parte, guys Na moral, vamos continuar a gameplay aqui. Bom, basicamente é isso. Vamos lá. Vamos entrar no elevador aqui e vamos ver o que, que, pra onde que a gente é levado, né? Sala de conferência. Espero o Jack no elevador. O Jack ele tá meio ferido, pessoal. Então, coitado dele, né? Vamos lá. Sala de conferências ou recepção. Vá para sua. <risos> pra cá, recepção. Bora lá, guys. 150 50 anos E hoje Dentre tantos dias de, de maluco, 150 que, que, que, anos Que loucura, hein? O maluco tem 150 anos, hein? Economiza suas forças, Jack O que, que tu acha que eu tô fazendo? Mas, a minha 12 é a que tem mais munição frente, E a minha pistola também, acredito aqui, eu, então. né? O restante tá complicado Por que tu não fala com a Bug? Ela ainda estaria viva se a gente não tivesse enrolado Não desconta Isso em mim Já tô vendo a grana dando preju Bom, vamos lá Tá indo pra recepção Será que eu tenho que clicar alguma coisa aqui? Ou ele vai automático? Combate Voltamos em combate, ainda guys Mas agora a gente tem uma granada Três, na verdade Vamos lá, vamos tentar fazer aqui a missão Vou Passar pra cá O que a gente pode fazer? Se de código A gente não pode fazer muita coisa, pessoal Vamos tá ver se eu consigo hackear Vamos lá VD 55 1 C Mineração foi instalada. Ai, ai, ai, eu vou morrer. Nossa, cara, quase que eu morri, guys. estamos esperando ali o avanço, né? nosso avanço. Chega na elevador. Não Beleza, eu matei um. Matei outro. Opa! Não nada. Forte, hein, guys Vamos lá Você eu trago esse aqui É difícil essa missão, hein, mano É, guys, essa missão aqui é doida, hein Essa pistola aqui, ela é muito potente, mano isso dando que ela tá dando, Ai, precisão não tá tão legal. Acertei isso só na cabeça. Eita, que ela, Quais são os pontos fracos dele? Protocolo. Vamos ver se eu consigo hackear ele, guys. Vamos um c Ah. E9. Não tem E9 aqui. Ah. A gente tá complicado esse filho, tá? Beleza, guys. Tô vazando um pouquinho. <risos> Tô um pouquinho. tá Realmente tá, tá foda, maluco, o que ali, velho? Tomou umas balas foda.